Oi como vai supremecer? almas hoje temos um grande vídeo que vem de não é um comentário do YouTube mas vem de do telegram do telegram eu uh, recebi essa ajuda de uma pessoa que precisa de uma indicação e eu ia fazer uma publicação, mas eu acho que é que vou conseguir ir mais detalhado se fizer um vídeo para vocês. E já estava na hora de, também de fazer um vídeo uh, em condições sobre chamas gêmeas e também de responder às vossas perguntas. Se você tiver uma pergunta para fazer, você pode deixar no YouTube, mas eu vou ler melhor se você deixar no canal Telegram ou no grupo Telegram. Ok. Então é você é obrigado a estar com a sua gêmea. Pois é, você, você é obrigado. Você não tem um outro lugar para fugir. É você está é obrigado e mais nada. Agora vamos entender o que é está que aqui a acontecer, né? Então um, vou só dizer o, o primeiro nome da pessoa para não um, talvez essa pessoa não queira ser descoberto ou assim então vou só falar o primeiro nome a Milene ela disse que hoje eu sei que o amor é construído e que não é imposto ok a gente se conecta com quem vibra uh, como nos seja nesta vida ou nas próximas e então e o que eu tenho para dizer para ela é que tem, ela tem razão absolutíssima. Tem razão absoluta. É isso mesmo. Uh, o amor é construído. Não é... Ninguém joga o amor dentro de você. Ninguém atira pessoas para ficar com você. Uh, o, o universo também não faz isso. Agora, uh, a gente ela tem razão sobre a gente não ter um relacionamento imposto. A gente não vai estar aqui a viver esta vida, a viver um, uma relação que a gente não quer. Não é? Agora é sim a parte mais interessante é que a gente é livre de estar com quem a gente quer. Não é? Certo? E uh, eu estou dando razão novamente à Milene de que a gente é livre de estar com quem quer. Agora... Porque eu estou a falar porque existem muitos que estão em contratos espirituais. Uh, outros estão uh, condicionados um, pela família. A família quer que vocês fiquem com esta pessoa e, pronto, e ponto final. E uh, o baixo astral também usa pessoas para atirar relações para você. Coisas que vai atrasar a sua vida bastante. E então, Agora, no entanto, aparece a chama gêmea. A chama gêmea tem algo completamente diferente, gente. A chama gêmea é, é uma coisa de um outro mundo. Porém, a chama gêmea é diferente. Hoje em dia, cada pessoa que a gente encontra é a chama gêmea. Não é? A gente pensa que pronto, eu encontrei a pessoa uma pessoa que é mesmo o amor da minha vida. Tive uma experiência incrível, e agora a gente já não se vê mais, e porque se chateou e tal, e não sei o quê, e agora esta pessoa é a minha chama gêmea. Não é bem assim, ok? Não é que... Um, qualquer pessoa que você encontra não é a sua chama gêmea. Também não estou dizendo que a pessoa que você encontrou, ou a pessoa que você tem agora, uh, que não é a sua chama gêmea. Só estou dizendo que a maior parte das pessoas que a gente encontra pensa que é e não é. Porquê? Porque tem muita desinformação. E é isso o problema. E eu estou tão grato de que, quando eu comecei a relação com a Pétia, quando eu encontrei a Pétia, não havia nada disso de chamas-gêmeas. Devia haver, se calhar, na América, que começou lá primeiro. e uh, tem, Existe uma ferramenta no YouTube que a gente pode uh, colocar lá que dá para ver quem foi o primeiro a falar sobre isso. Eu, um, talvez um dia farei um vídeo sobre isso, porque é mesmo, mesmo legal. Tenho um professor muito antigo um, a falar de chamas gêmeas no Brasil e tenho uh, também outros, outras pessoas a falar de chamas gêmeas na América. E pelo que, que é o mais interessante, no Brasil falam primeiro. Então, o que é que vai aqui acontecer? Existe uma assinatura, gente, uma assinatura energética, e entre... Você e sua chama gêmea. Eu não vou estar aqui a dizer o que é, que é uma chama gêmea, tenho com a certeza absoluta que você já sabe. Para quem não sabe, eu talvez farei um vídeo desses, porque já faz muito tempo que não faço isso, já vai para aí, sei lá, 4 anos, se calhar, e merece um vídeo novo. Acho que também fiz um vídeo desses um, há 2 anos atrás, mas vou fazer outra vez, para este ano. Então, assumindo que você sabe o que é, que é uma chama gêmea, vou dizer algo mais profundo. Existe uma assinatura energética entre você e sua chama que quando acontece, quer dizer, essa energia, a energia que está conectada a você e sua chama acontece no momento que vocês se encontram ou que trocam um, bate-papo entre os dois online, ou telepatia, ou pelos sonhos, ou o que quer que seja, porque como é que foi no passado, quando não havia internet? Tinha que ser outros, por outros meios. Tinha que ser pelo astral, por sonhos, por telepatia. E você sabe mesmo que esta pessoa é que é a pessoa. Agora, não é só que você tem conexão com esta pessoa e já está. isso chama-gêmea tem algo mais profundo. E eu sou obrigado a falar assim porque toda a gente pensa que chama-gêmeos é quase uma religião. A gente uh, entra num... Sabe... Uh, numa etapa da vida em que tudo fica, sabe, uma ilusão tão grande que a gente nem distingue mais o que é que é verdade e o que é que não é e pensa que tudo é verdade. Mas não é assim. Há coisas que são erradas e há coisas que são falsas. E só há uma coisa que é verdade. Uma só. A intuição nunca fala para você demasiadas coisas. Ok? Nunca. Então... E eu explicarei mais isso num outro vídeo, sobre a assinatura energética, porque tem coisas bem profundas que eu quero falar, sobre os sonhos, energia, telepatia, vibração e por aí fora. É uma coisa espetacular. Um... E até posso falar também sobre como encontrar a sua chama gêmea nos dias de hoje, porque tem tanta desinformação, o que é que podemos usar para chegar a essa conclusão. Porque há pessoas que não conseguem ter de sonhos, não conseguem ter intuição, não tem nada. Então, precisa de uma ajudinha, sabe? Então, quando a nossa metade, metade, cara, metade, aparece nas nossas vidas, é inexplicável. É como se fosse, sabe, o nosso melhor amigo, o nosso desconhecido, completamente desconhecido. A gente não tem noção quem é esta pessoa, uma parte de nós pensa assim, a outra parte diz, e eu sei quem é esta pessoa. É a pessoa tal, tal, tal, mas vai a ver e não sabe explicar, porque é um desconhecido. Só que, porque porquê? É um desconhecido que é, vem da sua semente, ok? Vem da sua semente, vem da sua energia, só que é o lado oposto. Logo, não me dá para realmente descrever quem é esta pessoa. Só dá para dizer que você conhece, mas não sabe quem é é mesmo bem estranho. Então é o nosso melhor amigo, ok? Porque antes de você fazer uma relação com essa pessoa, quer seja amizade ou relação amorosa, você tenha a escolha, ok? Você tem a escolha e se for relação amorosa já está, vai ser para sempre porque é assim, você vai para cima uma etapa na vida que não há volta a dar. Se for amizade, eu não sei quanto é que vai durar isso. Não sei. Talvez possa falar mais sobre isso. Seria legal. Quando a nossa metade se encontra connosco, a gente vê o nosso melhor amigo, ou a nossa melhor amiga, que é uma pessoa que a gente confia com todo o nosso coração. E a gente só faz isso com o nosso melhor amigo. Nem sequer faz isso com os nossos pais, com a nossa família. Não, não. Fazemos com a nossa chama gêmea. Que antes de saber que a chama gêmea já tem esses sintomas, tem essas energias que passa à frente de nós, sabe? Então, antes de saber que é seu melhor amigo, sua melhor amiga, você já confia tudo a essa pessoa. É, é estranho, é? é tão... parece que a gente fica uh, ignorante durante um momento, mas é porque é assim a vida, a gente foi feito para confiar quem a gente sabe quem é. Só que lá está, às vezes as coisas, a vida nos leva uh, de pernas para, pernas para baixo e há pessoas que tomam vantagem dessa confiança que a gente tem da nossa chama e torna contra nós. Por exemplo, se a nossa chama estiver com a família ou a amigos e você não consegue ter uma conversa em privado, essas pessoas à volta que vão saber o que está a passar vão ter... Um, vão vão-se introduzir na vida também. Então temos que separar um, as ervas daninhas do trigo, ok? Senão não dá para encontrar em condições, não dá para se conectar. Eu acredito que haja uma conexão em condições, tipo um puzzle, que se você não fizer esse puzzle, se não completar, vai sempre haver pessoas a interromper a vossa relação, interromper a vossa conversa, até que você finalmente diz, diz olha, já chega, ok? Se não fizer isso, não, não funciona. Então, é o nosso melhor amigo, porque após a conversa, após você estar mais presente, mais presente, mais presente, e mais conectando com a sua chama, a sua chama vai virar o melhor amigo dos melhores amigos, ou a melhor amiga das melhores amigas, é assim. É o nosso desconhecido, porque é o seu oposto, né? É o nosso Deus, porque eu já tive tantas experiências em que, antes de conhecer a Pétia, minha chama, eu entendi que eu estava muito, muito, muito conectado com Deus. E depois disso, depois de encontrar ela, eu vi que essa conexão não é tão precisa. Porque parece que a conexão entre mim e a Pétia faz uma faísca no ar que cria uh, uma energia mais além deste universo e que, está, e que nos dá de volta. Ou seja, a energia entre eu e a Pétia faz mais energia. E quando a gente se conecta com Deus é porque a gente precisa de energia. Energia para sabedoria, energia para uh, finanças, energia para uh, instruções nesta vida. Eu não preciso mais de instruções. E eu e a Pétia temos essa instrução. É, é genial. Então ela é, ou ele, é, a sua chama é como um Deus, sabe? Um, é um pedaço da sua alma que aparece e que faz sentido. É incrível, é, incrível. é uma coisa fenomenal. Não desejo a ninguém estar afastado da sua chama sabendo a existência da sua chama, mas se não souber a existência da sua chama, não há problema. Continua como está, continua tomando conta de você mesmo e tudo fará sentido um dia destes. Ou, ou seja,. Deixe a situação uh, andar, rolar, ok? Continuar e confie em si mesmo. Faça somente foco em você mesmo. Foca em você mesmo. Esqueça a sua chama se não tiver conexão nenhuma, se não saber quem é. Se souber quem é e se tudo o que eu falei faz sentido, então essa é a pessoa. Se não fizer sentido aqui e acolá, pronto. Quer dizer que uh, você tem que mudar alguma coisa.